E aí pessoal, beleza? RimasLog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimasLog HD. E deixe nos comentários top 5, ou um top 25 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Qual foi o melhor início de 2023? Qual o melhor bate-volta, melhor flow, rapaziada? A batalha histórica, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo, rapaziada. E você gosta muito aqui no canal do RimasLog HD. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho aos vocês sejam inscritos. Tudo junto, é nóis, falou. E não esqueça de deixar nos comentários qual é o melhor tema o melhor conteúdo.